Portuguesa, nossa língua Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua Portuguesa. Nossa, nossa língua, língua Nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua Portuguesa. Nossa língua, nós, nossa língua Portuguesa. Nossa língua, nossa, língua, nossa, língua portuguesa, nossa língua Boa noite. Este é o primeiro programa da nova série do Nossa Língua Portuguesa. Talvez você em casa esteja perguntando o que é que o Pasquale está fazendo aí em pé, com poltronas, cenário diferente. Normalmente eu faço comentários sobre língua portuguesa a partir de música, a partir de propaganda. Agora eu vou também entrevistar pessoas. Eu vou trazer aqui pessoas que usam a língua no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu vou conversar com escritores, com poetas, com jornalistas, com cantores, com compositores, gente que mexe com a língua no seu dia a dia. Hoje eu vou conversar com os sobrinhos do Ataíde. Vai ser uma conversa esclarecedora. Depois você vai ter Titãs. Lu Santos. Música Lobão. E eu volto já já. Nossa língua, nós, nossa língua. Que prazer, hein, moçada? Muito obrigado. Vocês são o máximo, né? E eu quero apresentar aqui o Marco, né? o Marco Bianchi, o Felipe Xavier, e o Paulo Bonfá que tem, né, que posso, posso falar, que tem pedigree, né, tem pedigree pesado. Difícil, Verdade, né? bom, é um prazer para a gente estar aqui e ainda vou ser obrigado a dizer que você foi uma das poucas pessoas que recentemente lembrou do Luiz Bonfá, do violonista Luiz Bonfá. Pois é, grande Luiz Bonfá. Vamos falar aqui do, do, dessa maravilha que é o, o, o texto, né, o texto super dicionário, Manual de Gramática a Nível de Holanda. É bom deixar claro por que a nível de Holanda, por quê? A nível de Holanda é o nome, assim como nós temos o Aurélio Buarque de Holanda, este é o a nível de Holanda, uma livre interpretação do sobrinho do Taísmo. Com H, né? Com H. Com H. <risos> a nível com H. Aliás, que tal a gente já começar vendo a mesma coisa e tomando o pé da, da, da situação? Vamos ver. Super Dicionário e Manual de Gramática a nível de Holanda. O mais recente lançamento de sucesso a nível de Holanda. Desvende os mistérios da língua. Saiba por que você não pensa de que, acha de que ou considera de que nada. E no capítulo especial O Problema, você descobre que o Brasil não tem problemas, só problemas e problemas. Conheça a milenar técnica de pensar antes de falar. Entenda por que não há razões para diversão na frase eu divirto ou motivos para esforço na frase eu esforço. E no anexo a nível D em branco, você compreende por que nunca houve, nem haverá nada a nível de São Paulo, a nível de Brasil ou a nível de mundo. Moçada, o pessoal se enxerga aqui ou não? Eu acho que muitas pessoas vestem a carapuça, né? Ouvindo isso aí, elas começam a se corrigir, né? Parar de falar a nível de gratuito. Esse a nível D, francamente, eu acho que esse a nível D é legal para chuchu, ele tem um baita sentido, né? A pessoa que fala a nível de aéreo, por exemplo, é um negócio, eu acho fundamental a nível ah, A nível de comida, a nível de São Paulo, a nível de Brasil, nível né? do mar, A nível de entrevista, né? sabe, sabe <risos> que a gente tem essa implicância com a nível D, que é sua, é também nossa há muito tempo, já é uma implicância antiga. Então a gente, além desse quadro, que é um quadro que já no nome satiriza essa... essa esse uso errado, essa expressão que não existe, né que não tem sentido, a gente tem um personagem também que é o tucas Zazaueira, que é um bicho grilo, todo metido ao falar bonito, e que tem no a nível D a sua principal frase. assim É uma palavra que ele mais usa, não existe nenhuma nenhum raciocínio que ele faça sem sem apelar para o nível D. É. Assim, a grande preocupação talvez seja passar para as pessoas a apresentar a coisa de uma maneira que se perceba que é errado. né Então, é. um personagem que ele exalte tanto isso que a pessoa começa a se tocar que realmente é um absurdo ou que você interprete, mas de maneira a mostrar que está errado. Né? Infelizmente, eu acho que nas pessoas isso não, não traz resultados práticos tão favoráveis. É. As pessoas continuam falando a nível D, e em certos casos é até aceitável, mas comunicadores, políticos, você vê tanta gente importante falando assim, dói no ouvido. E para que você em casa eh, não tenha nenhuma dúvida, esse a nível D... De... Não quer dizer nada. Você sobrevive tranquilamente sem o nível D. Ele é tão útil, mas tão útil quanto uma banana vermelha. Não é? Tão útil quanto. Não é? Moçada, só um, só um tempinho que o papo tá bom, mas é? daqui a pouquinho a gente vai continuar. Só um segundo. Nossa língua, nós, nossa língua. Todo mundo sabe que o que se fala não se escreve. A língua falada é diferente da língua escrita. A língua escrita é formal, a língua falada é um pouco mais livre, é mais solta. Permitem-se coisas que na escrita não se permitem. Por exemplo, uma vez aqui na no nossa língua portuguesa, explicando um assunto qualquer, eu disse, é capaz de alguém achar... Uma telespectadora ligou para cá perguntando, o professor disse, é capaz de alguém achar. Isso é correto? Formalmente não. Essa expressão, é capaz de alguém achar, é muito comum na fala, mas não se deve escrever. No lugar dela deve entrar algo como é possível que, é provável que. Você vai ver agora uma canção em que aparece uma expressão que é muito comum na fala, no bate-papo, mas que também não deve frequentar o chamado padrão escrito, o padrão formal da língua. Veja lá. Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo não quero ser só mais um amigo e você nunca me viu sozinho e você nunca cantaram para a gente para dizer adeus. E nessa letra há um trecho que diz, não dá para imaginar quanto tal e tal. Não dá para, não dá para, tudo bem, maravilha, é uma música popular, isso se fala, isso se canta, isso se diz. Isso não se escreve. No lugar de não dá para, o que se deve fazer no texto formal é dizer, não é possível ou algo equivalente. Isso você vai ver, é um recurso essa história do não dá para, é um recurso muito comum, recorrente. Veja um outro exemplo. Bom, também usou não dá, não dá para, não é possível. E aí, como é que a gente fica? Isso está errado? Isso não está errado, isso é adequado a um determinado nível de linguagem. A fala, por exemplo, todo mundo fala isso e vai continuar falando. Na hora de usar o padrão formal da linguagem, nem pensar, não dá para usar isso no padrão formal. Ou seja, não é possível usar isso no padrão formal. É isso aí. Nossa língua, nós, nossa língua E na compra do primeiro fascículo Por que eu não posso ser meia burra? Você leva o segundo, ignorância E o terceiro, menos força, uma questão de ponto de vista Super dicionário e manual de gramática a nível de Holanda Mais um lançamento de mil folhas em todos os estados Oferecimento Gazetão de Tu, o maior jornal do país Que tal a gente falar aqui dessa história do, do meia burra? Como é que é isso aí? É, a pessoa ela não pode ser meia burra, assim como ela também não pode ser meia muçarela, eu imagino, né? <risos> ou ela é meia ou ela não vai ser meia feminina. É a mesma coisa do menos, né? Que vai, vai concordar, eu então, estou menos cansado, ou ela é menos boa, menos engraçada. É, tem pessoas que fazem essa concordância com o um substantivo. Porque que é uma mulher, melhor, né? Isso. Nós de contas é. é uma mulher, então ela é meia burra, metade do corpo burra. <risos> é uma lógica aí... A lógica, a lógica é maluca. Seria o caso de falar que a mulher que está meia cansada, quando ela não estiver meia, ela estará muita cansada. Não é? Será realmente interessante. Mulher meia cansada, pouca cansada, muita cansada. Ou vai ver, ela está usando a mesma meia há muito tempo, ela está com a meia cansada. Não é? e, a meia... <risos> e a meia está meia, digamos, é... bom, deixa eu falar, o telespectador entendeu. Eu acho que vale a pena ressaltar, assim, nossa Sim. humilde contribuição para esse programa, mensagem para as pessoas, para o público, prestar atenção sempre à milenar técnica de pensar antes de falar. Acho que se as pessoas pensassem cinco segundos a mais antes de falar as coisas, metade dos erros talvez não acontecesse da maneira que acontece. A história é É preciso pensar antes de falar? Ah, a, gente, a gente tem treinado muito isso, assim, a gente pensa aí ah, depois a gente fala. Qual é o intervalo entre uma coisa e outra? Ah, se, se a gente não estiver respirando ao mesmo tempo, hoje, a gente já consegue fazer quase simultâneo, né? O público de casa não está percebendo. E, e o papo de vocês com o futebol? Como é que é esse negócio? É, no, o programa Bola Fora, que a gente está fazendo, é uma sátira das transmissões esportivas, né? As transmissões dos campeonatos de futebol. Então, a gente pega meio no pé... Dos narradores, os famosos narradores aí, das várias emissoras, que todos têm é, mais ou menos os mesmos carcoetes né, de, de transmissão. Então a gente segue mais ou menos essa linha e faz uma narração com humor de um compacto do, de um jogo do Campeonato Brasileiro. Então... Subindo as né? aí, né? Do time time suécio, time bélgico. <risos> o time bélgico, a apesar, seleção que... Uéga, né? apesar que. O time, o, o time belgico e o time belgicano também. É um time. <risos> o time belgicano é muito forte, né? É fortíssimo. É lógico <risos> que a gente não pretende ser os donos da verdade aqui em matéria de língua portuguesa, que a gente também comete erros que as pessoas cometem no dia a dia. Mas de qualquer forma, eu acho que o importante é você se esforçar para falar né, corretamente para não cometer determinados erros. Isso a gente faz, tanto ao falar quanto ao escrever é. o programa. Agora, a gente tem também personagens que são o extremo oposto disso né? o, no rádio. Por exemplo, o Peterson Foca, que é um surfista, que ele fala tudo errado, ele é o rei de falar errado. Falar exclusivo... É o importante é que o erro de português ele seja proposital. né? Sim. Então, até tem uma, uma, um exemplo em que não foi proposital, o Erro, que era um seriado que a gente faz, chamado Os Pagões. Os pagões. Depois de vários anos a gente descobriu que estava errado. Mas de qualquer forma, como é um programa de humor, acaba tendo essa desculpa, né? De ter Os se pagãos gerar um pagão. Essa história do plural de palavras que terminam em ão... O é um Erro Grave, complicado. né? Vocês sabem qual é o plural de refrão? Refrões. Todo mundo aposta no plural... De refrão como refrões. Refrãos. Procure nos dicionários e você vai descobrir que pode ser refrãos ou refrães, menos refrões. Pixe, eu vi que de... é aquele em que todos apostaríamos e, eu disse, todos <risos> apostaríamos. Eu também apostaria nesse. Né, e cairíamos todos do cavalo. É por isso que assistimos todos a Nossa Língua Portuguesa. Né? É... É... Nossa língua, nós, nossa língua. Você lembra o que é particípio palavrão, não é? O nome talvez você não lembre, mas a coisa você conhece. Falado, beijado, bebido, esquecido, e por aí vai. Há verbos, muitos verbos, que têm dois particípios. E aí, na hora de escolher um ou outro, pinta a confusão. Por exemplo, o verbo salvar tem dois particípios. Salvado, salvo. O verbo entregar tem dois particípios. Entregado, entregue. E outros tantos têm dois particípios. A dúvida, nesse caso, é constante. Vamos ver o que é que diz o povo a respeito. Vamos lá. Eu havia entregado ou eu havia entregue o pacote? Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregado o pacote. Eu havia entregue o pacote. Eu havia entregado o pacote. Eu vi entregue o pacote. Eu havia, entregue o pacote. havia entregado eu havia entregue o pacote. Você teve a paciência, como diz a garotada, você teve a manha de contar aí quem falou entregado, quem falou entregue? Acho que ficou no empate, né? mais ou menos no empate. Isso porque as pessoas estão respondendo a uma pergunta para a televisão, microfone, não sei o que, elas têm a tendência de parar e pensar um pouco. Na fala do dia a dia, na linguagem espontânea, eu acho que as pessoas tendem a usar o chamado particípio breve, o chamado particípio curto, aquele que não termina em ado ou ido. Isso na fala, na fala livre, espontânea. As gramáticas não concordam muito com isso. As gramáticas dizem que quando o auxiliar é ser ou estar, aí se usa o particípio curto, breve. Quando o auxiliar é ter ou haver, dizem as gramáticas, o que se ensina é que o uso correto, o uso formal, o uso oficial e tal, é do particípio longo, aquele que termina em ado, termina em ido. Então, tinha entregado, foi entregue. Vamos ver se o povo pratica essa regra. Vamos ver. O árbitro tinha expulsado ou tinha expulso o jogador? O árbitro tinha expulsado o jogador. Expulso o jogador. O árbitro tinha expulso o jogador. O árbitro tinha expulsado o jogador. Expulso o jogador. Ele foi condecorado por ter salvo ou por ter salvado alguém? Por ter salvo. Ter salvado. Ele foi condecorado por ter salvo alguém. Por ter salvo alguém. Foi decorado por ter salvado. Parece que não pratica muito, não, né? Aquilo que eu disse, ou seja, a tendência na fala é pelo uso da forma curta, da forma que não termina em ado ou ido. Você ouviu aí, salvo mais do que salvado. Eu não sei, eu não fiz a conta, mas acho que apareceu mais salvo do que salvado e apareceu mais expulso do que expulsado. De qualquer maneira, eu repito a regra para você. A regra oficial, ter e haver particípio que termina em ado ou ido, ser e estar participio que não termina em ado ou ido. Detalhe, isso para verbos que têm dois particípios. A moçada por aí anda falando, eu tinha chego. Eu tinha chego? Não, não tinha chego, não eu tinha chegado. Chegar tem um participio só, chegado. E nem que tivesse dois, nem que ele tivesse dois, eu poderia dizer tinha chego, né? Porque o verbo ter exige o um particípio longo. Mas sem essa de dizer que tinha chego. Não tinha chego, não. Tinha chegado. Verbos de um particípio só, não há escolha. Verbos de dois particípios, a regra é a que você acabou de aprender. É isso aí. Nossa língua, nós, nossa língua. É, vocês têm medo de alguma repercussão negativa, de achar que o que vocês fazem é preconceituoso ou não? Já pintou isso? Já aconteceu? Já pintou. Uh, nós fizemos recentemente um, uma não foi uma campanha, mas nós desenvolvemos quadrinhos uh, para toalhas de bandeja de um fast food aqui de São Paulo. E uma das histórias dessa, dessas toalhas de bandeja era do, do Seu Gilmar e Marquinho. Seu Gilmar é o um pai, Marquinho é o um filho, é. o pai sempre fala, Xiii, Marquinho. É, e o filho é um menino que idolatra os Estados Unidos. Acho que os americanos são muito melhores que o Marco faz. Os americanos são muito melhores. É. E justamente, isso é um, um, uma, um quadro, que é uma crítica às pessoas que né? idolatram os Estados Unidos e acham que tudo no Brasil é uma porcaria e tal. E é justamente uma crítica falando disso, sejam patriotas, entendeu? Hum. E as pessoas escreviam, escreveram cartas para lá, para esse fast food, dizendo que era um absurdo, que isso era falta, a de, falta patriotismo. de patriotismo, não sei o quê, quando justamente era o contrário. Era. Eu participei de uma campanha publicitária aí. eu satirizo o plural de hambúrguer, as pessoas falam hambúrgueres, né? E eu digo, o plural de mulher não é mulheres, o plural de mar não é mars. Eu recebi carta de gente dizendo que, eu, que, que isso é preconceito contra a gente do interior. Como se, o, se eu estivesse com isso, dizendo que uhum. o pessoal do interior fala mars. Ninguém fala mars. Eu quero dizer que ninguém fala mars, é. que ninguém fala mulheres. E que uhum. se ninguém fala mulheres, nem mars não é para falar hambúrgueres. Entendeu? Não há, as pessoas entendem, sabe... E você, eu mesmo acompanhando o seu programa... Eu... Você sempre respeita né, as diferenças regionais, o sotaque de cada lugar, a forma de você falar. Mas o que, o que não pode acontecer é, são erros que, que dificultam até a comunicação entre as pessoas. Né? Muito as pessoas obrigado por esse, por esse depoimento. e muito importante o que você disse. A percepção de que eu faço isso porque a ideia é essa, realmente é essa. Todo mundo tem a sua identidade preservada e, pelo amor de Deus, né? Exatamente. É... Como é que é o CD de vocês? Uma coletânea, uma coletânea de 37 das nossas melhores histórias de quando o nosso acervo contava com 800 delas. Hoje já são um pouco mais de mil e a gente foi obrigado, na verdade, para poder selecionar ouvi-las todas, depois ranqueá-las, né, estabelecer uma... uma... Ordem Isso Só que couveram... é um critério de notas, né? Então, só a gente avalia essas histórias, nota. são como filhos, né? É difícil você dizer, eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela, porque todas saíram e foram para o ar, e aí a gente acabou selecionando, e as pessoas perguntam, por que 37 histórias? Porque simplesmente não cabia mais no tempo disponível de um CD. Então, são 74 minutos. Com as injustiçadas, de repente, já Sim, daria para fazer um Você pode uma ouvir algumas pérolas do Peterson Foca, que faz todos os erros de português possíveis. <risos> Do Tuca Zazaueira, que floreia né, tu, todas as frases. O vernáculo. Enfim, tem bastante... É um, é um material, se você for analisar, né? Sobre esse é. aspecto da língua portuguesa, é um CD interessante. Agora, sobre o aspecto do humor, ele também é muito interessante. Ele é muito interessante. Como está na moda dizer hoje, com certeza. Né? Ah, é. Com certeza. <risos> tem, a, tem a personagem aqui, é a Valesca, que ela sempre fala assim... Meu, Sheila, com certeza Bem anasalado, bem paulistano. <risos> Apartamento, aquecimento, equipamento 99,90 é. é. O nosso humor é muito baseado né, nessas, nessas expressões que as pessoas usam E vícios de linguagem né? A gente sempre está tá usando muito isso para fazer humor Com certeza Com certeza, <risos> com certeza. E com certeza <risos> eu agradeço muito a, a vocês aqui e Foi um barato, foi muito legal Obrigado, Obrigado a gente a a a Que agradece. agradece Uma honra estar aqui Obrigado. Nossa língua, nós, nossa língua é, Eu sempre acabo trocando seja por seja e, Embora eu sei muitas vezes que seja o seja Mas eu não sei, tem algum momento que eu use o seja? Não sei, eu tenho essa dúvida Pois é, por que será que as pessoas têm essa dúvida entre seja e seja? É fácil entender Acontece o seguinte, quando se conjuga esse tempo presente do subjuntivo, não fica assustado com o nome não, presente do subjuntivo é aquela coisa assim, ela quer que eu fale, ela quer que eu beba, ela quer que eu permita. Quando se conjuga esse tempo presente do subjuntivo, existe um esquema mais ou menos tranquilo. Qual é o esquema? Verbos terminados em ar, como falar, ela quer que eu fa, lê. Verbos terminados em er ou ir, como fazer, como permitir, ela quer que eu faça, ela quer que eu permi, -ta. Então, a, vogal básica, é, ir, ir, vogal básica, a, no presente do subjuntivo. O verbo ser termina em er. Então, como é que seria? Vamos ver se o Lulu Santos dá a resposta para gente. Vamos lá. <música> O Lulu deu a resposta com categoria, natural que seja, natural que seja assim. E é natural que seja, seja, por quê? Porque o verbo ser termina em e e como eu disse, os que terminam em er, fazem o presente do subjuntivo em a Então o verbo ser segue a regra, a regra que é perfeitamente aplicada aqui no caso. Já o verbo estar é uma encrenca, por quê? Porque estar termina em ar. E como eu disse, os que terminam em ar fazem o subjuntivo presente com a vogal é. Mas estar fura. Fura a regra. Por quê? Ela quer que eu esteja, que eu esteja? esteja preso? Não. Ela quer que eu esteja já. Ela quer que eu esteja. Esse é o único verbo que fura o esquema. Que esquema? Ar vai dar a vogal temática é, er, ir, vogal temática a, com exceção do verbo estar. Ela quer que eu esteja já, nada de falar, quer é que eu esteja. Aliás, por falar em seja, seja, esteja, esteja, mais alguém para ajudar a gente a matar de vez essa história. Vamos ver. Se você não pode ser forte, seja pelo menos quando o seu chegar, não Todo mundo só está pro O pessoal do Barão Vermelho confirmou: se já. Nada que seja, então. de cuidado com estar, esteja já. É isso aí. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nossa língua, Língua Língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, portuguesa. nossa língua. Nossa língua portuguesa. Portuguesa. portuguesa Portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa Nossa língua, nós, nossa língua Nossa língua, nossa língua, nossa língua Nossa língua, nossa língua é O homem sentindo ali, um romano Sentindo em é todos os instantes Falo um pouco, pois não sou te verdade Sincera, se eu tento ser direto, o medo me ataca sem poder nada fazer. Sei que tento me cansei e acabar com a mudez. Quando chego perto, dura, esqueci, não tenho vez. Me consolo, foi errado no momento, talvez. Mas na verdade, não esconde, sabem, minha timidez. Você viu, não é? A música aí, chamada Timidez, confirma essa tendência. Te persigo, diz a letra. Me consolo, diz a letra.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 Língua portuguesa nossa língua portuguesa nossa língua nossa língua nossa língua portuguesa nossa língua língua nossa língua portuguesa nossa língua, Nog língua sa, nossa língua portuguesa, portuguesa, portuguesa nossa língua portuguesa, portuguesa, nossa, nossa, nossa, nossa língua nós, nossa língua portuguesa, portuguesa.